O sonho do Luffy é um dos temas mais legais e misteriosos de One Piece Liberdade, festas, banquetes para todos os amigos fazem parte dele Mas o mistério que envolve o sonho final é Por que Luffy precisa ser rei dos piratas primeiro? Por que as reações aos seus sonhos são as mais diversas? Risos, espanto, fascínio Bom, isto pode ser explicado quando você descobre que o Joy Boy do passado Realmente foi o primeiro rei dos piratas Quer saber tudo sobre a entidade primordial da pirataria de One Piece? Então se ligou falar nisso Agora. Fala galera, eu vou Andro aqui com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês, estejam maravilhosamente bem, hoje eu trouxe um vídeo muito legal O Primeiro Rei Pirata, a entidade primordial da pirataria do mundo de One Piece, Joy Boy do Século Perdido como funciona aí a linha temporal para esse personagem? É uma entidade mais antiga? Nika, o deus do sol, se tornou Joy Boy ou foi aprisionado em um fruto? Tem alguns pontos bem curiosos que respondem por que One Piece está no reino antigo e exatamente qual é o nome daquele lugar. Tudo isso conectado, obviamente, ao primeiro rei dos piratas. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Só que antes... Dá um confere aí no nosso patrocinador. As férias acabaram e a volta das rotinas e obrigações, seja nos estudos ou mesmo no trabalho, pode acabar te desanimando. Só que eu tenho um segredo pra te falar, só que... Epa, pera, o que é aquilo ali? Tem alguma coisa se aproximando. Veja só, galera, é a nova versão de Genshin Impact. Genshin Impact vai lhe trazer as boas memórias... De liberdade, felicidade e distração Durante esses dias de rotina A nova versão galera, está disponível Para consoles, computador e até mesmo para o seu celular O mundo e a exploração de Genshin São sem dúvidas a minha parte Favorita, junto com a grande variedade De heróis, já temos mais de 60 personagens e agora as coisas Ficam mais épicas com o lançamento Da versão 3.5 que traz Novos personagens como novidade Mas não qualquer personagem Deia, além de muito bonita Tem seu elemento pairo de simples estrelas. E essa atualização vem contudo trazendo novos eventos exclusivos como o Suspiro da Brisa Florescente, o evento da Oração, a missão do Arconte o Sinal dos Mares e até novos mobs, como o Cavaleiro da Serpente Negra, Machado Quebra Rocha e o Apóstolo do Abismo, Geada Imponente. E como outra grande novidade, temos o personagem Mika, o jovem catalisador crio de 4 estrelas. Ah, e se você completar todas as missões do Arconte, você ainda vai receber 20 destinos entrelaçados. Então está esperando o que? Baixe agora Genshin Impact e venha jogar comigo. Agora sim, vamos falar tudo sobre o primeiro Rei dos Piratas. Então vamos lá meus amigos Joy Boy era um homem do mundo da superfície Que desempenhou um papel muito importante Na história da ilha dos homens peixes Em algum momento Ele acabou se deparando com uma ilha Que mais tarde seria chamada De Tale por Gold Roger E deixou para trás o um incrível tesouro É implícito que Joy Boy era uma figura extremamente relevante do século perdido. Com Gold Roger declarando que gostaria que os dois pudessem terem vivido durante o mesmo período. Ao aprender a verdadeira história em Lough Tale. E não à toa essa sua fala se torna até ambígua. Porque você pode pensar que ele se refere ao Joy Boy do século perdido, mas também pode ser encaixada, ir além e pensar que ele se refere à volta de Joy Boy com Luffy herdando sua vontade. Portanto, é lógico que o grande reino, Joy Boy, as armas antigas e a vontade dos D. Todos estão conectados. Na verdade, isto é praticamente confirmado no capítulo 967. É assumido por muitos fãs que Joy Boy era uma pessoa muito importante do grande reino. Talvez até mesmo o seu rei. O primeiro rei pirata desse mundo. O mundo de One Piece tem algumas transições e mudanças drásticas ao longo da sua linha temporal. O mais antigo ponto registrado é a árvore do conhecimento de Ohara sendo plantada, mas por quem? Insama é uma figura que parece muito antiga e com todas as conexões sobre o ápice da mãe da natureza, o mar, odiar os usuários de frutas do diabo, é uma conexão interessante pensar que Insama e Nika estão interligados e podem ser mais antigos do que pensamos. Talvez eles podem ser os deuses primordiais desse mundo. Mas após a árvore de Ohara, temos Arabasta surgindo com seus heróis, em um período de 4 mil anos atrás mas nada muito relevante para o mundo em si após isso, a maior mudança do mundo ocorre também com a mudança do seu calendário quando ele foi zerado e até mudou seu nome o antes calendário chamado Idade do Céu provavelmente... Se referindo à chegada dos deuses astronautas à Terra, acabou mudando. Cerca de 1.500 anos atrás passou a se chamar a Idade do Círculo do Mar. E por que você se pergunta? Bom, basta olhar para o mundo e você vai notar por que se chama a Idade do Círculo do Mar. O ano zero do calendário The One Piece deve se referir à criação da Red Line. 1.500 anos atrás o mundo teve sua alteração. Após isso, o mais relevante de todos: a tecnologia avançada do reino antigo, a criação das frutas do diabo sua energia infinita como o verdadeiro sol e o próprio Joy Boy o deus Nika foram apagados da história, então com isso podemos montar uma ordem de como os piratas surgiram e como o Joy Boy foi o seu primeiro rei, quando voltamos nos pilares da criação de One Piece um protótipo chamado Romance Down versão 1 Nele você vai ter personagens icônicos como Shanks, Garp, Luffy E conceitos que mais tarde acabaram dentro da série principal como o Chapéu de Palha E a Gomu Gomu no Mi Mas uma das coisas mais curiosas nesse protótipo É que Ichiroda rotulou os piratas em dois grupos rivais Os Man Piece e os Morganeers Enquanto eu cito as diferenças de cada um Notem como nomes de piratas de One Piece vão brotar na sua mente quase como um paralelo descritivo dele. Vamos lá, os piratas do Piece ou a paz principal são aqueles piratas que buscam em aventuras... E realmente não se importam com tesouros ou lutar contra outros piratas. Isto não quer dizer que eles não vão roubar e lutar... Contra outros piratas Mas seu objetivo principal geralmente não é possuí-los E ganância geralmente não é a motivação desses piratas Na maioria das vezes um pirata da paz Vê sua própria tripulação como seu tesouro mais valioso Deve-se notar que ambas as palavras utilizadas para paz e peça tem a mesma grafia que a em japonês, ou seja, os Man Piece podem ser ligados ao nome do tesouro One Piece. Agora um pirata Morganer luta por tesouros e ambição pessoal, eles são mais gananciosos, adoram lutar e muitas vezes gostam de causar dor e miséria a outras pessoas. Isso é legal pois apesar do Oda não nomear os piratas em dois grupos em One Piece, você sabe onde o Luffy, Roger, Nika, Joy Boy, Buggy, Barba Negra estão. Eu creio que o um século perdido foi a origem dos piratas como eles são hoje. Com suas divisões. E tudo isso por conta do clã D. Que certamente era um clã muito importante do reino antigo. Possivelmente eram os seus governantes. E as armas antigas foram criadas. Ou pelo menos estavam em posse do reino antigo. É muito provável que Joy Boy... Seja a pessoa que até utilizou O enorme chapéu de palha guardado Dentro do cofre de Mary Joyce E até os esquecidos Yet Cool Brothers Podem ter uma ligação Com o chapéu de palha gigante É sem dúvida a teoria mais aceita por todos Uma outra teoria muito popular é que O reino antigo tinha planos de destruir A linha vermelha promovendo Assim a unidade do mundo em uma Única peça, é claro que isso está relacionado à queda de Mary Joyce e a profecia Da destruição da ilha Dos homens peixes bem como o dia Prometido do qual os homens peixes vão viver na superfície sob o sol juntamente com os humanos e todas as outras raças. E o capítulo 967, que eu considero um dos mais importantes de One Piece, confirmou que a maioria já sabia que o One Piece já estava lá quando o Roger chegou ao Conto do Riso, portanto, foi deixado lá por Joy Boy e o Reino Antigo para que o One Piece funcione corretamente. Acredita-se que as três armas ancestrais são necessárias. Essa é definitivamente uma das razões pelas quais o Roger não pode. Pôde cumprir a vontade do reino antigo. Porque ele não tinha tempo suficiente. Afinal Shirahoshi só nasceria cerca de 10 anos após os eventos. One Piece é declarado algo tangível pelo autor em uma entrevista. O que significa que não é algo figurativo. Ou algo como os amigos que fizemos na jornada. Quem o encontra... Fica sabendo da verdadeira história e se torna o rei dos piratas. É óbvio neste ponto que One Piece está em Lough Tale. Então eu particularmente acredito que o reino antigo era um reino de piratas. Apenas que esses piratas eram simplesmente aventureiros que procuravam explorar o mundo. E espalhar os ideais de liberdade e igualdade daquele reino entre as diferentes raças do mundo. Fazendo vários aliados no processo Os Homens Peixes, os Minky, os Klan Kouzuki, Muito semelhante a como o Luffy ele foi reunindo aliados ao longo da história O poder mais temível dos mares E foi libertando ilhas inteiras de líderes cruéis E libertando pessoas de muitas maneiras diferentes Literalmente libertando pessoas de uma prisão ou do seu passado sombrio Para libertar reinos de um passado fabricado como Dres rosa De um líder tirânico como Skypia. Ou de um colapso iminente como em Arabasta não é surpresa que o tema da liberdade seja um dos mais proeminentes na engrenagem central da história de One Piece Apesar de não ter sido confirmado galera, presume-se né, que o reino antigo seja o próprio Culto do riso, Isso é ainda mais evidenciado pelo fato do que se aprende sobre a verdadeira história quando você chega lá Bem como o próprio Roger quem nomeou aquela ilha de Loftale, o que significa que este não era o seu nome original quando o professor Clover falou sobre o Reino Antigo, ele nos conta muitas coisas reveladoras. Mas como ele foi baleado pouco antes de falar o nome do reino, é lógico que o nome dessa ilha é extremamente significativo. Não apenas para os personagens da história, mas também para nós como leitores e fãs. Por muitos anos as pessoas se perguntam e especulam qual seria esse nome. A resposta pode ser mais simples do que você pensa. O reino antigo, a ilha pirata pode ser o próprio One Piece ou pelo menos uma parte dele. Eu gosto muito da passagem quando o Roger ele leu o jornal sobre a sua chegada na última ilha. E descobrimos que o nome One Piece foi nomeado pelas pessoas do mundo. Que começaram a chamar aquele tesouro lendário de uma única peça. E o Roger ele ri ao ler essa notícia E completa com uma frase muito curiosa Dizendo que eles mal imaginam O que realmente tem lá Como se as pessoas tivessem acertado Realmente que o One Piece Se conecta a Lough Tale, A última ilha E sabemos que quem encontra o One Piece Se torna o rei dos piratas Se o reino antigo fosse um reino de piratas isso faz total sentido isso também explica porque o professor Clover acabou sendo baleado antes de dizer o nome do reino porque ele revelaria tudo a coisa mais essencial que contém a chave de tudo é o nome do outrora próspero reino antigo e aquele que encontra o reino que foi perdido torna-se seu rei e de posse das armas ancestrais após reunir uma multidão de aliados pode destruir o opressor governo mundial e então estabelecer um novo amanhecer, onde aquele reino vai se reerguer com sua tecnologia avançada e claro, o seu sol de energia infinita, todas as raças se reerguerão, fazendo parte disso, um mundo unido igual uma única peça, claro que isso também está relacionado à teoria da destruição da Red Line para um mundo unido, literal e figurativo, riqueza fama, poder, o título dos reis dos piratas foi até então Sempre tratado como algo muito figurativo A pessoa com mais liberdade Embora na realidade Seja sim um título bastante literal O rei de muitas nações Com seus povos e ideologias Aquele que carrega a vontade Daquele grande reino antigo E que unirá e conduzirá O mundo inteiro ao seu amanhecer Sabemos que Luffy não está Interessado em conquistar ou governar nada Então teremos que esperar Para ver como tudo vai se desenrolar quando ele se tornar o rei, quando ele revelar qual é o seu sonho original que é o mesmo de Roger E certamente também nasceu no primeiro Joy Boy O primeiro rei pirata que soprou sua vontade aos ventos O sol que traz o amanhecer é sem dúvidas o maior presente que Nika trouxe ao mundo Mas com seus tambores ressoando em cada coração A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens Esse é o primeiro rei pirata, Joy Boy, resta saber se ele usava os poderes de Nika ou se Nika e Joy Boy são uma única entidade que acabaram presos ali dentro de uma fruta. Teve seu nome alterado e apagado por muitos séculos. Eu gosto de pensar que ali era o reino do pirata, ali onde surgiu a ideia, o conceito da liberdade, de se aventurar, de mudar o mundo de cabeça para baixo... Tem um grande mistério aqui sobre a criação da Red Line. Por quê? E mesmo a Grand Line. Eu acredito que são dois eventos separados. A criação da Red Line foi o que realmente separou o mundo. E a Grand Line pode ter sido feita... Para esconder o conto do riso Love Tale, Afinal, sem uma localização dessa ilha Insamar não pode obliterar a última ilha Não é verdade? Então pode ser que o Joy Boy O primeiro rei pirata Criou a Grand Line Simplesmente para esconder os segredos que lá habitam E quem chegar lá vai se tornar o próximo rei O tesouro One Piece pode literalmente ser o reino antigo Um fragmento está em um ano. Pensamos ser Pluton Pode ser Mas quem garante que não é uma daquelas partes que foi Montada, porque sabemos que o ano tem diversos fragmentos de várias ilhas, pode ter um fragmentinho ali do reino antigo, um verdadeiro pedaço do tesouro o Piece. É isso, eu falo bastante, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido. Tem teorias? Compartilha aqui, manda aqui nos comentários. E se gostou, também deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.